galerinha beleza bom dia pra vocês bom aqui tá o acesso essa nova via que vai surgir com o túnel aqui no lobato vai sair lá na BR-324 fazendo ligação com a Gal Costa vai ficar muito top depois que esse não estiver pronto já Desaguando lá na, na br 24 eu acredito que eu consigo chegar no trabalho em uns 10 minutos. E aí, cortou aqui, passou por ele, tô na BR, desceu a CM, chegou. Fica muito, muito beleza. Bom, mas o momento não é tanto de inaugurações, novas vias. A gente tá com um problema muito mais sério. Essa pandemia do, do coronavírus. Atingiu o mundo, né? Começou lá na China. O médico informou, não deram notícia. Prenderam até o rapaz, ou tentaram prender, eu não lembro. E aí, depois descobriram que o negócio era sério. Quando descobriu, já tinha se espalhado. O cara já até morreu pela própria doença. O mundo não levou fé, a porra se espalhou. E aí, estamos hoje agora na, na fase de contenção, né? Isolamento social moderado, alguns já estão fazendo isolamento a um ponto mais agressivo, né? Recomendando todo mundo a ficar em casa. Uma Itália que já morreu mais de 3 mil pessoas. que o governo decretou isolamento, o pessoal achou que era férias, não é férias. Espanha com pico também. A Califórnia, que é o estado mais populoso dos Estados Unidos, também já decretou, já decretou o isolamento. Aqui no Brasil a gente tem... Algumas medidas que já tá rolando. A rodoviária de Salvador já tá fechada. O voos internacionais. Eu acho que já tá com restrição. É, a partir de. Acho que segunda. Não, não lembro bem. Só vai poder entrar. Quem for brasileiro ou naturalizado. Ou que tenha. Um, algum motivo muito forte é crise é crise tudo isso em meio a um outro problema que eu acredito que teve como ponto raiz também o coronavírus né que é o impacto na economia a China é um dos maiores consumidores de, de petróleo de diesel de, de combustíveis e aí com a queda na produção industrial deles, eles começaram a consumir menos, a produzir menos e aí começou o efeito cascata. Teve a reunião da OPEP, que é a organização dos produtores de petróleo e, como o preço do barril de petróleo vinha caindo. A Rússia sugeriu a redução na produção, né? Que quando você reduz a, a quantidade do produto, você tende a encarecê-lo, porque como fica mais escasso, né? É como está ocorrendo agora com o álcool em gel. Quando você tem pouco produto no mercado, o preço dele tende a subir. É o que a Rússia sugeriu para fazer com o barril do petróleo. Mas a Arábia Saudita disse que não ia produzir, não ia produzir menos, não ia reduzir. E de pirraça, disse que ia produzir mais, produziu muito mais. <risos> o preço do barril de petróleo caiu 30% de um dia para o outro. E aí, negão, nós que temos uma forte dependência nesse produtozinho, que foi que deu? Deu merda. Cara, você vai ficar me apertando mesmo? Pera, deixa eu botar aqui jogar para lá também é é isso aí se puder ah. então a gente tem aí a arábia Saudita como um grande vilão no problema econômico que rolou O preço do barril de petróleo é, é uma parada assim que nivela a, a economia mundial. Não tem, não tem como, velho. É um commodity muito.. Muito importante. E a nossa economia está muito atrelada a, a ele. Em vários pontos. Só tempo foi que houve. A Arábia Saudita disse que ia abaixar mais ainda o preço para algo em torno de 25 dólares o barril e ainda alugou vários navios-tanques para exportar mais. Pronto, e aí já foi outro golpe, né? A nossa bolsa caiu de 119 mil pontos Opa, deixa eu passar logo Para Algo em torno de 67 Eu acho que ontem já deu uma subida Hoje é ok, acho que hoje é 17 Vai é 18 de março Fica olhar Então a nossa bolsa já caiu mais de 60% as ações das companhias aéreas meu Deus a a CVC que é uma agência de turismo eu lembro que a CVC o preço da, da ação dela quando eu me interessei em comprar no final do ano passado tava flutuando em torno de 48 e já tinha dado pico de 60 CVC eu acho que tá em torno de R$ 6,7. Por é assim. E as companhias aéreas seguiram, né? Gol, Azul, Smiles, Caíram, caralho, aí, mais de 60. Então, o que eu quero dizer com isso? Principalmente para uma cidade como Salvador, que é extremamente dependente do turismo, a gente não vai ter turismo porque é a recomendação. Não é para viajar. Não é pra ficar de bobeira pela rua. Pra todo mundo ficar em casa, curtindo sua ondinha, esperando passar esse período caótico. Então, os restaurantes vão sentir. O pessoal que vende artesanato, aqueles produtos no, no, no comércio, né? Dos centros históricos vão sentir. A rede hoteleira vai sentir então assim você derruba uma cadeia de, de, de consumo enorme porque restaurante compra alimento restaurante comprar alimento Então é você vai ter aquele pequeno produtor que também vai sentir e aí cara muitos empresários não vão conseguir segurar essa onda vai ter que cortar na carne ou demite ou vai ter que fazer o que o governo autorizou né a redução de salários porque assim muitos comércios não vão abrir muitas empresas não vão poder abrir não tem como abrir aí para demitir vão cortar expediente para os que não puderem fazer home office e vai ter a redução de salário é ruim é, é horrível mas cara é melhor do que desemprego porque vai ter muito desemprego, vai aumentar pra caralho o número de desempregados no país nessa época. Então, assim, a gente falando a nível de economia é uma crise comparada a, não sei, como foi a da, da Segunda Guerra Mundial. A economia deve ter caído pra caramba também. Você tem também a, a crise de... 29, lá nos Estados Unidos que derrubou o mercado mundial a gente está nesse nível aí cara tá tá complicado tem um vídeo que Bill Gates ele comenta que a gente não está preparado para a crise uma crise epidemiológica epidemiológica eu acho que é isso já para simplificar uma crise por doenças infecciosas pronto a gente não tá preparado. <risos> Há quatro anos atrás ele basicamente cantou a pedra. Mas falou muito certinho, velho. Bem o que tá ocorrendo. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link. Por favor, assistam. Vocês ativam as legendas. E aí é agora esperar. Ficar em casa. Seguir as orientações. Manter o otimismo. Porque a gente vai sair do outro lado. Vai ser difícil, mas... Vamos manter o otimismo. Vai tudo dar certo. Vai levar um tempo aí. A gente vai ter uma crise, talvez por dois, três meses. Mas a gente vai controlar. Na cidade de Wuhan, lá na China, já começaram a desmobilizar os hospitais que eles construíram emergencialmente. Porque a quantidade de número de novos casos reduziu bastante e o que tem aparecido pela China são de visitantes estrangeiros ótimo senão que lá está controlado cientistas no mundo inteiro já estão estudando vacinas método de tratamento então estamos nos esforçando a ideia é que depois dessa crise a gente aprenda bastante a gente vai aprender bastante nós vamos crescer como sociedade e isso vai ser ótimo em toda a crise a gente cresce, é a ideia, a gente, a gente elogia né, ah os países europeus, como eles são educados, olha que diferença do povo brasileiro, gente eles já passaram por muita desgraça, o continente europeu ele é antigo, então assim, em torno de guerra, peste, doença, eles já viveram tudo isso, então tem aquela consciência histórica do que pode, o que não pode, do que é que dá certo, o que é que dá errado, a gente vai chegar lá. O país é, é, é novo, o Brasil é um país novo, então é, é um rebeldezinho, nossa sociedade é rebelde. Então vamos ver se a gente melhora. Então galera, tenho muito mais a falar, mas tô chegando já no, no trabalho. É, fica aí nessa né, alerta. E vamos que vamos, a gente vai sair do outro lado. Valeu? Tchau, tchau.